Boa noite, mais uma live. Vamos hoje falar um pouco sobre a sexta-feira santa, né? Good Friday para os que falam inglês, né? E para nós que falamos português, é sexta-feira santa. Vamos então falar um pouco do que aconteceu, né? Nessa trajetória toda, é, durante a semana, acho que foi quinta-feira, numa quinta-feira, que prenderam Jesus, o Nosso Senhor e Salvador, e na sexta-feira, eles então crucificaram o Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A partir das nove da manhã até as três da tarde, quando o Nosso Senhor Jesus entregou o Espírito. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que quando chegou a, a hora, a hora, a hora, às 15 horas da tarde, né? que é a hora nona, acho que no, no, no, no, no hebraico, eles consideram a hora nona, então o Nosso Senhor entregou o Espírito ao Pai. Nesse dia, nesta, nessa mesma sexta-feira, o Nosso Senhor Jesus foi crucificado de manhã às 9 da manhã até às 15, 15 da tarde. Levam, acho que levam seis horas, seis horas, né? Das nove, né? Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze são seis horas e isso nos remete no, nos remete ao, ao livro de, de Gênesis, o primeiro livro. Uh, Adriano, come close the door for me, yeah? Ok. Isso nos remete ao livro de Gênesis eh, Capítulo 1 onde a palavra do senhor diz que eh, Deus criou a terra em seis dias no sétimo Deus então santificou eh, esse dia e descansou seis dias Deus criou a terra no sétimo Deus descansou e santificou esse dia a uh, o Nosso Senhor Jesus Cristo, eles, eles prenderam o Nosso Senhor Jesus Cristo no, no, numa quinta-feira, dia 5. Quinta-feira é o quinto dia né, da semana. Sexta-feira é o sexto dia da semana. Na sexta-feira, eles crucificaram Jesus. E quando eles crucificaram, no, no, no dia sexto, no dia sexto da semana, no sexto dia da semana, eles crucificaram o Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nesse dia... Na sexta-feira que que prefigura o sexto dia, né? O sexto dia da criação dos céus e da terra, quando Deus criou os céus e a terra, o Nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve na cruz às 15 horas da tarde, antes, antes de, de, de entregar o Espírito ao Pai, ele ele disse que estava consumado, ou seja, a obra estava terminada. Qual obra? A obra do homem espiritual. Lá em Gênesis, era a obra física, a obra natural que Deus criou. Ou seja, era a introdução de tudo aquilo que viria a acontecer. Uh, seis dias, Deus criou os céus e a terra. No sétimo, o Senhor descansou e santificou. O Senhor Jesus Cristo foi pego no dia quinto. E no dia sexto, eles então crucificaram o nosso Senhor Jesus. E. E na hora nona, que é que, as, as três da tarde, que se nós contarmos das nove da manhã que eles colocaram Jesus no, na cruz, até às quinze da tarde são seis horas também. perfiguram seis horas. as seis horas, para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Seis dias, em, sei, em, em seis dias, Deus criou a terra e os céus. Em seis horas que representam os seis dias, ou os seis mil anos, Deus, então, formou, Deus criou um novo homem através de Cristo. Cristo, Jesus, é, é o Espírito vivificante, é o Espírito que dá vida ao nosso Espírito. Então, quando Jesus na cruz disse que estava consumado, estava terminado, ele estava a dizer que a obra do novo homem, do homem espiritual... É, havia começado ali. E a obra o, do homem carnal, do primeiro Adão, desde Gênesis até a cruz, havia terminado ali. O, aqueles rituais da lei, né, que a lei exigia, de sacrifícios, do templo, havia terminado ali, porque agora o templo mudou. O templo já não seria mais é, uma construção de pedras, de blocos, não como era o templo de... de como era o templo de, de Salomão, mas o templo agora era o próprio homem. O homem agora passou a ser o templo de Deus. Deus agora passou a habitar dentro do homem, dentro do homem. O Nosso Senhor Jesus Cristo inaugurou isto lá na cruz. ele disse, está consumado. Termina ali o primeiro Adão, o homem carnal, e começa ali o último Adão, o homem de cima, o homem espiritual. Em Cristo, quando Cristo Jesus foi colocado naquela cruz, ele foi com todos nós, sete bilhões de seres humanos, nós. Só que nem todos têm a revelação dessa verdade. Por isso é que nós vivemos às vezes como se como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque não despertamos para a verdade. Mas uma vez que a pessoa desperta para a verdade, então essa verdade liberta a pessoa. Né? Jesus disse isso lá no livro de João, capítulo 8, 32, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade de quem tu és em Cristo, de quem Cristo é em você. Tu és o templo do Espírito Santo. Tu és... É membro do corpo de Cristo. Cristo agora habita dentro de ti. Deus agora faz morada dentro de você, meu irmão e minha irmã. Então, quando você desperta para esta verdade, você tem forças, você tem condições para dizer não ao pecado. Mas quando uh, você não sabe, não despertou uh, para esta verdade, você não tem forças, você não tem condições de dizer não àquilo que são as sensações ou os desejos da carne. Mas quando nós conhecemos é, essa verdade, quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos desperta para esta verdade, então é, nós recebemos sobrenatural um, uma força espiritual dentro de nós que nós também não conseguimos entender nem compreender é, mas só sabemos que perdemos, passamos a perder aquela vontade, aquele desejo pecaminoso da carne, e passamos a desejar mais em nosso espírito, no nosso interior, a vontade é, das coisas de Deus, das coisas espirituais. Então, é, Deus também quando criou o homem, eu queria ter aqui falar um pouco, fugindo um pouco do coiso da, da mensagem do da mensagem do coisa da da sexta-feira, né da criação. né Queria também ir um pouco para o livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 22, onde a palavra do Senhor diz assim, então disse o Senhor a Deus, o, então disse o Senhor Deus, desculpa, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. No versículo 23 do mesmo capítulo 3 do livro de Gênesis, diz assim, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Passou a conhecer o que, é bom, o que é o bem e o que é o mal. Agora Deus então colocou um, um coisa um anjo ali no jardim com uma com uma espada flamejante para proteger uh, o caminho para a árvore da vida Por quê? porque o homem o homem estava num estado de pecado por ter comido de, do fruto desta de, desta árvore do bem e do mal e se ele tocasse da árvore, ou do fruto da árvore da vida, que é a palavra de Deus, que é Cristo, então o homem viveria para sempre, mas num estado de pecado, e não teria solução. Então, o que que Deus fez? Deus protegeu a árvore da vida para que o homem não tocasse, estando naquele estado de pecado. Então, Deus pegou o homem, expulsou da árvore, do jardim do Éden, para trabalhar a terra, para cultivar o solo do qual fora tirado, ou seja, o homem foi tirado da, do, do, da, o homem foi foi foi expulso da do jardim do Éden porque já estava contaminado com o pecado, o pecado da desobediência, ter comido da árvore, ou seja, do fruto proibido da árvore, né, que é do conhecimento do bem e do mal. O homem, então, foi colocado para fora do jardim para cultivar o solo do qual fora tirado. Então, cultivar o solo, o homem cultivar o solo. Do pó tu vieste, para o pó tu voltarás. Então, este solo, esta terra que o homem eh, precisa cultivar para viver é o seu corpo representa hoje na nossa realidade o seu corpo tu precisas todos os dias cultivar essa terra e como é que tu cultivas tu cultivas para o bem para que dê frutos bons quanto louvas quanto glorificas a Deus quanto vives no bem vives em amor para com com com Deus e para com o seu semelhante, assim como para consigo mesmo. Mas, quando o homem não tem essa revelação, ele cultiva, sem saber, cultiva o solo da terra, do coração dele, do corpo dele, como? Ele se amaldiçoa, ele se pragueja, ele amaldiçoa os outros, ele pragueja todo mundo, ele acha que todo mundo não merece, ele manda bocas, ele é muito negativo, ele vive de acordo com as, as circunstâncias, momentâneas crises é que guiam a vida dele e ele vai cultivando a vida dele dentro uh, desse desse paradigma né dentro desta desta onda dessa energia né uh, sem ele saber e ele tem muitos problemas ele tem problemas ela acarreta muitos problemas psico Uh, somáticos, que depois vem vem redundar no corpo físico dele, porque o corpo é a terra que ele precisa cultivar. Ele cultiva a terra, uh, bem ou mal, ele cultiva essa terra. Né? O, o homem que Deus fez justo, que despertou para a justiça de Deus, ele então cultiva frutos bons. frutos né, os fruto, o fruto do espírito é, é longanimidade é paciência, é amor é retidão é tudo isso ali né? Nós vemos isso lá no livro de Gálatas: o fruto, o fruto do espírito, depois vem o fruto eh, da carne. O fruto da carne, o fruto o que o homem cultiva na terra da carne, do corpo dele, é, é dissensões, é confusão, é maledicência, é praga, é maldição, é bruxaria, é adivinha, é, é fornicação, é prostituição. Ele cultiva cultiva tudo isso no corpo na terra do corpo dele, sem ele saber que tá cultivar ele acha que tá tá viver a vida, eu vivo a vida, eu tenho a vida, aqueles que estão uh, ali não tem vida, não não vivem, não conseguem desfrutar, eu tô a desfrutar, ledo, engano, meu irmão e minha irmã. Isso lá mais em frente, se a pessoa não se arrepender, que arrepender-se significa mudança de pensamento, mudança de mentalidade, que vai redundar em também mudança de atitude, e comportamento. Se a pessoa não se arrepender, ela será cobrada. O corpo vai cobrar. E, e, e, e depois fica muito difícil. Então, é bom que nos arrependamos agora. É o momento, hoje é sexta-feira santa, é uma mensagem que Deus, através do Seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus, transmite uma mensagem para todos nós. Não fiquemos só na história da crucificação de Jesus, mas é, permitamos que Deus nos leva a mergulhar no profundo é, e entendermos, então, o, o simbolismo, né? a representação da cruz. Entendamos, então, o... o o, o, o significado espiritual da letra ou do símbolo que nós vemos Jesus crucificado numa sexta-feira, no meio de dois ladrões, um ladrão do lado direito e o outro do lado esquerdo. Tudo na Bíblia tem um significado, tem uma mensagem para todos nós. Jesus foi crucificado numa sexta-feira, sexta-feira é o dia sexto. Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há em seis dias. Seis dias. Seis dias, pra, ou seja, um dia para Deus é como mil anos e mil anos para Deus é como seis dias. Ou seja, mil anos para Deus é como um dia e um dia para Deus é como mil anos. Seis dias, Deus criou os seus e a terra. São seis mil anos. Para Deus não há diferença. Uh, Sexta-feira, dia sexto. Seis horas pendurado, crucificado na cruz. Das nove da manhã até as três da tarde, Jesus Cristo esteve ali. São seis horas também. E representa os seis, os, os seis dias da criação. Lá, Deus criou uh, o homem natural, o Adão, o homem da terra. E aqui, Deus cria, então, o homem espiritual, através de Cristo. Cristo é espiritual. Cristo, o Filho de Deus, ele veio dos céus nasceu da Virgem Maria, mas ele é a sua procedência é do pai. Ele veio para nos salvar, deu a sua própria vida para que nós, então, tivéssemos vida através da vida de Jesus. Ele derramou o seu precioso sangue para nos lavar de toda culpa, para nos lavar de, toda, de todo pecado e nos salvar. Os dois ladrões, um ladrão à direita, o outro à esquerda. Se leves o contexto desta, desta história narrada ali na Bíblia, vais ver que um dos ladrões, eram dois, né? um dos ladrões eh, começou a zombar do nosso Senhor Jesus. Disse, tu curaste os outros, ressuscitaste quem, ressuscitaste quem estava morto. Desça da cruz, você tem esse poder. Por que, é que não deixes Ele estava zombar. Jesus não deu a mínima para ele, não respondeu. Por quê? Porque Jesus estava ali a cumprir um propósito de Deus, uma missão. E isso aí era insulto de Satanás. O outro ladrão do outro lado disse, olha, nós estamos aqui, nós, tu, que estás lá do outro lado, e eu, estamos aqui porque nós cometemos, cometemos crimes, vivemos a vida no erro, no pecado, e estamos aqui a pagar pelos nossos atos. Mas este homem que está aqui no nosso meio, este homem não cometeu pecado nenhum. Este homem foi colocado aqui por inveja desses, desses eh, religiosos, mas tu e eu não temos moral para para gozarmos com este homem ou para provocarmos este homem. Ele então reconhece que Jesus está eh, ali por uma missão e não por ter cometido um ato ilícito ou um pecado. Mas ele depois diz, Senhor, quando tu fores por teu reino, lembra-te de mim, por favor. Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vê, o outro ladrão gozava, de Jesus, gozava com Jesus, zombava de, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, zombava, está no passado, você curou, você ressuscitou, você é, libertou pessoas, Deixa da cruz, já que tens esse poder todo. Eu é passado, ele tentou ir buscar o passado de Jesus para justificar aí uma ilusão um desejo da carne dele no, no, no, no presente momento, Jesus não deu a mínima. Passado o outro ladrão disse: Olha, nós cometemos, nós fizemos isso e aquilo. Mas, Senhor, é quando tu fores para o teu reino, lembra-te de mim. É, futuro tá a passado e futuro. Ele disse: Quando tu fores por teu reino, lembra-te de mim. Quer dizer, no, no futuro. Que, está, que não depende de mim, mas depende de ti. Por favor, não me deixes fora do teu plano. Uh, lembra te de mim? Me salva. Jesus disse, ainda hoje, ainda hoje, trouxe o, aquele ladrão que atirou aquela circunstância né, da salvação, aquela possibilidade da salvação, para um futuro. E Jesus disse, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Então, Jesus... É, Cristo é o filho de Deus, Jesus Cristo, é, encarnou como homem, né? mas é o próprio Deus, é o próprio Deus, que o tempo para Deus não tem passado, também não tem futuro, para Deus o tempo é o presente, eu sou, o eu sou te enviou, quando tu fores para uh, o Egito, Uh, diga que, que o eu sou te enviou, Moisés fez essa pergunta a Deus, então se me perguntarem quem me enviou, o que é que eu vou dizer uh, diga-me pelo menos o teu nome, e Deus disse Moisés, diga para eles que o eu sou te enviou, quer dizer o presente, é tudo no presente eu sou, não é o eu era, ou o eu serei não, mas o eu sou te enviou, diga isso e nada mais então, Deus, o nosso Deus é Deus do presente. Hoje, a religião tenta te convencer que a salvação é algo lá para o futuro. A salvação é hoje, meu irmão e minha irmã, porque o dia da manhã a gente não sabe, só Deus sabe. Entregamos tudo nas mãos de Deus, mas se hoje há essa possibilidade de você se arrepender dos seus pecados, você entregar a sua vida nos cuidados de Jesus Cristo, ele hoje Ele está de braços abertos, como esteve lá pregado naquela cruz com os braços abertos para te dar as boas-vindas. Meu irmão e minha irmã, esta é a mensagem. O nosso Senhor Jesus está de braços abertos para que tu hoje o recebas. Se é, achar que há, há essa necessidade de, de te entregar para Cristo hoje, para o Senhor. Meu irmão e minha irmã, esta é a mensagem da cruz. É o evangelho de Deus. É, é o evangelho é, é, é revelar Cristo, o amor de Deus em Cristo. É revelar a justiça de Deus em Cristo. E aqui a justiça de Deus em Cristo não tem nada de punição. Não é não é para te punir dos teus pecados, mas é para te mostrar, é para te revelar que Cristo foi punido, Cristo foi foi açoitado, Cristo foi foi crucificado naquela cruz por causa dos teus pecados e não por causa dos pecados dele. Jesus Cristo não cometeu pecado nenhum tu e eu cometemos, então o teu e o meu pecado é que levaram o que fizeram com que Cristo fosse crucificado. Receba hoje o Senhor como o teu Senhor, único e suficiente Salvador da sua vida. E, e viva de acordo com a vontade dele. A vontade de Deus é que é, tu reconheças aquele que enviou o Filho, que é o Pai, Deus, e também é, reconheças o Filho que foi enviado pelo Pai, que é o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desperta para a justiça de Deus, meu irmão e minha irmã. Desperta para a justiça de Deus, ou tu que dormes. Dormes no sono da ignorância espiritual. É o que está lá escrito no livro de é, Efésio Gálata, né? capítulo 4, 19. É... Desperta, tu que dormes. Dormes de quê? Da ignorância espiritual. né A verdade é essa. Cristo hoje, ele quer uh, te receber como... como como Deus hoje quer te receber como filho através de Cristo. Deus eu Deus hoje quer uh, te salvar. Amanhã pode não ser, mas hoje há essa possibilidade de você entregar a sua vida aos cuidados de Deus através de Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã. Eh, o que é, então, que significa ou que representa a crucificação? Né? Eu tenho aqui um texto pequeno, que eu já preparei, e diz assim, a crucificação simboliza... A crucificação simboliza o apagamento ou o apagar final e completo da personalidade da consciência. Quando nós nascemos do papai e da mamã, fomos desenvolver uma consciência uh, que se chama personalidade algo que é, é, ele tem uma personalidade muito difícil, ele tem uma personalidade muito teimosa. É, é isso a gente desenvolve. Né, com o tempo, vamos crescendo, vamos adquirindo hábito, vamos conhecendo coisas e vamos então formar a nossa personalidade. Essa personalidade da consciência é o tal despertar, né, comer do, do, da, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. A gente passa a conhecer o que é, que é bem e o que é, que é mal formamos a nossa, a, nossa, a nossa personalidade formada uh, dentro deste, deste, deste, deste parâmetro, né? deste, deste padrão aqui de consciência, onde conhecemos o bem e o mal. Quando o homem está disposto a se entregar à mente de Cristo, na mente de Cristo nós não temos essa aí do bem e do mal, na mente de Cristo só existe o bem, só existe o amor, não existe o mal. Deus nunca olha para o homem com malícia, Deus olha o homem com amor. Até para o pecador, Deus ama. Ama o pecador, odeia o ato, né, do pecador, o, o, odeia o pecado. Mas Deus ama o, o pecador. Deus te ama, minha irmã e meu irmão. Deus quer te salvar. Então, por isso enviou o Filho dele, Jesus, para te salvar. Meu irmão e minha irmã, receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Então ele começa a ser crucificado, ou seja, quando o homem está disposto a se entregar à mente de Cristo, ou seja, à consciência de Cristo, quando a tua consciência passa a ser a consciência de Cristo, você olha para tudo com bondade, com bem, com amor, então começou o processo da crucificação. Crucificação de quê? Da consciência da personalidade. Qual personalidade? do ego, tudo para mim, muito pirão para mim, pouco pirão para o outro. Isso é mal, isso é orgulho, isso é aquela, é, é aquela consciência de dualidade. Eu faço bem quem me faz bem, eu amo quem me ama, eu odeio quem me odeia, eu também faço mal quem me faz mal. Este tipo de consciência... Deus, então, não gosta, Deus não quer. Ela ela deve ser crucificada. Este é o simbolismo da crucificação, hoje, na nossa realidade, na graça. Toda vez que eh, que ele desiste de uma falsa crença, ou seja, toda vez que nós desistimos de uma falsa crença, em nome de Cristo... A personalidade da consciência do erro é destruída em sua, em sua consciência. Ou seja, sempre que nós olhamos para aquilo que é mau, mas olhamos com os olhos bons, com os olhos de amor, para alguém, por um maldoso olhamos com, com, com, com, com amor, o amor de Deus, olhamos a partir das lentes da graça do amor de Deus e não das lentes da, da consciência da nossa personalidade difícil e dualística. Né? Então, este, este coisa, esta coisa personalidade do ego difícil, ela é crucificada, o erro é destruído em nossa consciência todos os dias, quando todos os erros que constituem a mente carnal são destruídos, Satanás então é totalmente expulso, está vendo? Todo aquele erro constitui todo aquele erro que constitui a nossa mente carnal são destruídas quando nós é, deixamos que a mente de Cristo é que vigore em nós, Paulo disse isso agora, já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, agora eu, o meu viver é Cristo Cristo vive a partir de mim. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora já não é mais a minha personalidade difícil que eu vivo, não é mais o meu ego, não é mais a minha agenda própria, não é mais o meu orgulho, não é mais as minhas, não são mais as minhas manias que vivem. Agora o que eu vive é Cristo. Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus. Quem é Cristo? Cristo é a Palavra de Deus. Quem é Cristo? Cristo é o amor de Deus. Quem é Cristo? Cristo é a justiça de Deus. Justiça de Deus, o que é isso? Pensar é, correto, pensar de forma correta com relação aos outros e também com relação a ti, meu irmão. Com relação a Deus, com relação, porque o mundo nos ensinou que Deus é o culpado do nosso sofrimento. Essas catástrofes todas que existem aí no mundo, Deus é o culpado O mundo, ensinou assim as pessoas, fazem esse tipo de pergunta, onde é que está Deus? E não está a ver esse todas essas coisas acontecerem, na verdade, Deus está vendo. ver. Mas Deus não é o culpado. O homem é o culpado de tudo isso. ao homem foi dada a responsabilidade de cultivar a terra. Cultivar a terra. O homem está a destruir a terra. A terra do corpo dele, está a destruir a terra mesmo, o globo, está a destruir com, com tudo, está a destruir, está a destruir. O homem, a ciência está a evoluir, mas também tudo está numa velocidade rápida e o homem está está arrebentar com a terra então o homem é o culpado não é Deus o homem é que é o culpado mas de forma individual o homem foi lhe dado a responsabilidade de cultivar a terra como é que você tem cultivado a sua vida a terra da sua vida, meu irmão você tem pensado bem com relação à sua vida ou você tem ódio de si mesmo você não consegue se perdoar você não consegue eh, deixar o erro ir embora. Você não, você não deixa, não dá uma chance a Deus para que Deus governe a sua vida. Você tem feito as coisas difíceis, será? É uma pergunta. Fica no ar essa pergunta. Uh, a palavra do Senhor diz que nem eu mesmo te condeno. Vá e não peques mais. Meu irmão e minha irmã. A crucificação simboliza o apagar final e completo da personalidade da consciência. Quando o homem está disposto a se entregar à mente de Cristo, que é a consciência de Cristo, ele então começa ele começa esse processo da crucificação. Toda vez que ele, o homem, desiste de uma falsa crença em nome de Cristo, a personalidade da consciência do erro é destruída em sua consciência, em sua mente. Quando todos os erros que constituem a mente carnal são destruídos, Satanás, então é totalmente expulso. Meu irmão, permita que Deus te ajude. Permita que Deus uh, te salve. Permita que Deus uh, que Deus Deus te liberte, meu irmão e minha irmã. Abre o coração, convide Jesus para fazer morada em sua vida. Entregue sua vida a Deus hoje. Esta é a mensagem que eu queria deixar uh, para todos vocês nesta noite de sexta-feira santa. Espero que esta palavra lhe tenha abençoado, tenha esclarecido alguma dúvida em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais amanhã, se Deus quiser. Shalom. Deus abençoe a todos.